quanto às invasões do MST na Bahia Produtores Rurais decidiram agir por conta própria contra as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na última sexta-feira, um acampamento onde estavam 150 militantes foi desmontado por produtores na fazenda Limoeiro, no município de Jacobina. O confronto com o MST foi mediado pela polícia. Já nesta terça-feira, os sem-terra desocuparam uma das fazendas da empresa Suzano, que havia sido invadida no município de Mucuri. A saída ocorreu de forma pacífica e cerca de 80 famílias que estavam no local foram para um assentamento que fica perto da propriedade. Outras duas fazendas da empresa Suzano, na região, também foram invadidas pelo grupo e seguem ocupadas.